Olá pessoal, olá ricos do Brasil e todo, sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui para jogar nada mais nada menos que Scratcher Z Um jogo que é bem aguardado pela galera do Scratch que agora está ganhando suas próprias pernas do Unity e a grande curiosidade dele é que ele foi feito por nada mais ou menos que um grande Deus, inclusive foi quem estava inspirando, querendo ou não, criar uma versão em inglês do Windows.com. Então vamos chegar, vamos jogar o, o jogo dele. Eu já vi a tela inicial, eu já está gravado mas né, Não pegou som? Mas tudo bem, eu vou estar tá mostrando aí na tela para vocês, que tiverem curiosidade mas de qualquer forma o jogo vai estar aí disponível também aí na descrição para você poder jogar ou poder baixar tá tudo no, no site dele do... tá legal para caramba Aqui é para sair em novo jogo e continuar aí a gente não começou nada no novo jogo galera galera galera rapidão rapidonex. É, só um aviso aqui bem rápido eu também, eu tô com outro, outro dia, eu tô editando o vídeo. Só uma coisa: todos os bugs que eu citei nesse vídeo já foram corrigidos e estão disponíveis na versão de navegador. Porém, quando você vai baixar o jogo, como eu fiz, eles estão com esse bug. Então, Fubikate, por favor, é, corrija esses bugs para nós e é isso aí. aí. Qualquer coisa vocês jogam na versão de navegador que já está com esses problemas pré-resolvidos. Então ignorem todas as vezes que eu falei do bug e apenas joguem e se divirtam jogando no navegador, beleza? É isso, bom proveito e bom vídeo. Ok, temos um personagem aqui. Gostei. Beleza, não funciona nas setas. Eita, então, eu na velocidade da luz, calma lá. É isso mesmo. Tá, que entrar aqui. Temos Pesnei pra comprar, não tem dinheiro. I don't have money. Tá é muito rápido. Obrigado. Boa. Ok, agora no meu é restaurante. Oh, Tuzinho, agora o novo restaurante. tá muito bem, sim, esse restaurante, meu Deus do céu. Vou falar com o tiozinho aí, tem... tem como atravessar a parede. e colocar uma colisão em mil. aí, mil. Vamos lá. Aí. Olá, bem-vindo ao restaurante. Beleza, com espaço. Você pode comer, comida o garçom através do buffet. Droga, eu vou ter que ir para outro lado. Ah, beleza. Vou trabalhar na né? fazer o quê? Como joga? Let's go, uma vila. E que não quero uma coisa. Parece que A, S, O, D. Pronto. pronto. uma vila. E que não quero uma coisa. Parece que A, S, D. Para dividindo la de acordo com a outra que eles estão usando. Vamos ver, né? Ah, saquei. Nossa, eu já tava sendo uma bosta Ah, não Ah, tá, nossa Gente, é difícil! E agora? Qual é? Essa, essa Ah, beleza, dá pra dividir botão Ele disse que nasce o naltônico, droga! Ah, ah eu, vou, eu vou testar do vídeo Beleza, pelo menos eu consegui alguma gereninha. vamos vou comprar uma copinha. Consegui conseguir comprar a roupa. Isso, obrigado. Tá, tudo bem. Vamos tentar explorar outra coisa agora. Eu vou no DJ, que, que, que é esse mapa, que a gente não consegue explorar direito. Ele corre na velocidade da luz. <risos> não, não. O jogo tá muito legal, mas ele tá muito rápido. Isso me deixa com raiva. Ah. Não é a mesma coisa, eu só. Eu só tô vendo uma tonalidade diferente, mas pra minha cor é a mesma. O que vocês estão vendo é outras cores completamente diferentes. Eu... Beleza, é, é uma garotinha doar na casa aqui Agora eu vou mudar, mão Pelo amor de deus! Vamos pra casinha, vamos pra casa, eu quero escalar pra montar a casinha Eu fiquei muito curioso beleza aqui é o mundo planeta Gostaria dele, não Aqui é o mundo da música, beleza. É, é realmente o que a gente falou. Ah, fala que. Se aparecer, tá fritando aqui, mas tá bom Ah, Ok. U. Uh! Tá, tá difícil ainda, né? Mas. Tá ainda. A gente estava. Vai comprar um pouquinho? Vamos comprar as roupas. Não é para experimentar mesmo, né? Você vende o shop que a gente pode usar. Vou usar você. Nossa, gostei, gostei. Você... Olha só, olha ah, ah. só. Dá o nome da velocidade da luz, é só isso que eu gostei. Beleza. Mas não vou tomar nada, né? Tá comida, então... então. Como é que eu posso comer? Cinco, seis, sete, oito, um, nada, se primeiro. gente, como é que eu comi? Tá ah, bom, eu, fazer. eu Eu acho que é isso né? Achei. Vou mostrar a tá, ali para vocês para a gente encerrar o vídeo aqui ó. Beleza? Até aqui baixa mediana bem alta ultra e meu PC explode Interessante. Enfim, então enfim, o jogo está muito bom, mas ele está na velocidade da luz. Apesar da animação dele estar uma, uma coisa linda de se ver. Essa animação das personagens eu adoro a animação das personagens, eu sempre gostei. Tanto no Scratchers original lá do Scratch, aqui está mais linda um O visual dele é magnífico né? sempre. Mas o jogo tem algumas coisas a desejar, né? Mas isso aí a gente tem, porque está em desenvolvimento. E eu pretendo sim trazer as próximas do Scratch Z. E se você gostou, não esqueça de dar seu joinha. Tomara que tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos para que mais pessoas conheçam o Scratch Z e baixem e joguem e se divirtam também. E vai ser legal. Vai ser bem divertido. Eu espero ele realmente conserte essa coisa da nossa velocidade, provavelmente depois da velocidade Eu já não tenho aquela raiva que eu tive no início do vídeo Mas o jogo em assim, si é muito legal Eu sei que provavelmente vai ser adicionado a mais jogos mais planetas, e mais exploração e mais aventura para a jogar, não é mesmo? Enfim, essa aqui foi a minha opinião humilde sobre o Scratchers E eu sei que dá pra melhorar Então por isso que eu critico quando eu sei que a pessoa pode melhorar então é isso, tomara que tenha gostado Dê um joinha, não se esqueça de ser feliz sempre E até a próxima Tchau, tchau